GG DROP, o melhor site do upgrade do CSGO. Ai! <risos> Manda bala. É nóis. Tá. Porque a não tem muito recurso. Eu vou assumir a jungle, guys. Tá. Aham. Uhum. a gente no fogo. CT é meu. Palácio Show, Palácio Show. Dentro do palácio C'té da é direita. Ela é, é meu. Morreu, morreu. Jogou morto. CT é meu, guys. Morreu, morreu. Ele, ele, ele. é um. Ele tomou mel. Ele é meu, ele é meu. Ele é meu, ele ele morta. Vou, vou Joga minha, rapaz. Vou plantar. Você tem meu taco. <fixi> <the> hell, guys? <fixi> <What the fixi> é. Puta rage. Vai. Isso não is vai merda? Is <fixi> merda. Deixa isso botar meia faps, só beita é de novo. Isso não vai dar certo. Volta. Deixa não cai mal. Liga morta. porta. Vou bloquear. Ele do bosco, deu só vão. Aí vai faps. Buscou ameu. Comendo no walkings. Protege a janela. Parte em cima da Vera nada bombe, clicar nas smoke. nada van, nada se nada B. nada nada nada nada nada nada nada nada nada nada nada o mercado nada o posso... mercado aqui. Só ficar fechado pro L. Um outro no carroça, praticamente eu picando morto do L, L agora guys. você uh, vê o outro outro. L. L E um liga um liga um liga para oh. nada ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda ainda é, B. Costas é, minha. é a Cerata ficou aí que matou, é, o Helio, é. né? Aham, L ainda. Vocês dois, dois, Colô, tá, guys. Pegou a minha Lu. Vai lá matar ele. Ah, eu tenho um. Ah, que bom. Quer Alp, Dudu? Sim. Pode ser, pode ser. Eu vou ficar fazendo eu a minha liga, tá, velho. Tá que arrastar. Eu vou dar liga morta. Fez janela. Não, não, não, não. Tá. A hora que você se bloqueou, eu quero. L de Alp, eu acho. Rato, rato, rato. Rato, rato, rato. Saiu liga, botou liga, botou liga. Morto, bem. morto. Uop. Tô indo pra B. Ah, você bateu pra B. Tô, tô, tô com o Felps. Vamos quer. parar um pouquinho a mira, guys. Tá de boa. liga. Esquerda da liga, guys. Pegou Pegou. Morto. Botei okay, liga, guys. Não, B, né? Não sei. É, eu tô com da B. Morreu. Da carroça. Agora. Eu ganhei o da liga. Base CT que lê total. Pode p-hop depois, barichinho. Tá. Você tá morto? Nada sanduíche. Nada Tetris. Vou esmocar já, big. viu mano? Trava ali, eu no um aqui eu dou na smoke. Espera um pouquinho pra plantar. Um L. L, morreu. Baguei atrás, baguei atrás, Bartol. Piscina, piscina, piscina. Vou mirar a Vou tirar essa arma daqui. Mais um L, mais um L. Piscina, morreu. Piscina morto. Essa é W. Eu vou ganhar espaço do meio então. aqui, se vocês quiserem. Meio? Eu vou ganhar espaço pro meio pra ele. Então eu vou também. Todo mundo junto. Tá, tem um janela, tá, guys? Vou pra base CT, Spa. pá. Aham. Uh -huh. Base CT, 1 Se ele é, é morto. Cadê aí, Batalho? Aham, cara vem tá pro meio, só. Nice. Boa, boa. Nice. Vai. Vai. Vai, tá. é, eu vou tentar passar pra a cadeira, do... cadeira aqui, ó. Trama, não. Coisa na liga. Foi ali. Morto. Boa Tá da rato? Pode ter não, mais eu ele Eu tô vendo, a janela você Só smoke a janela, depois banco que eu pego ali pra nós Cego é meu, Tu bem é cego Em cima da B, em cima da B, certeza uh -huh. Aham Tá do bom, aí. tá do bom se parece Em cima da B, me comeu eu eu mais, eu 3. 3. Eu Sobra, sobra, sobra Tu bem sobra, sobra. bem cego Oh, forest, forest Morreu Em cima da tapete Mercado e tapete é meu Deja matar o Mercado Mercado Deja matar Mercado Ah, matei, matei um Mercado é meu C4 tá lá, viu? Que, que pegar. Boa, 2x1, oh, C4 tá pra esse. o velho. Uh -huh. Mercado. Nice! Ah, boa! Boa, Martin, caralho! Ah, lá, Martin. Boa. Segurança, cara. Vou jogar vendo aqui ah, Um Juggle, um Juggle HS. Um uh, subiu, ah, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, tá as C4, meu Aham. Olha lá, mira. Parei, parei, parei. a bota? Vamos lá, Boa, tá CT, CT. CT, CT. Ah, não, não, trocar não. Trocar Tô cravando aí. Tô tô Boa, tô tá. Tá. Tá. Ok. Um L, L, L. L. L. pega ele. Ah, um L é um rato. rato. L L morto guys Cabecinha, cabecinha, Botou Cabecião Voltou pra jungle Rato, Rato Nada? nada. nada. Rato, então. ele tá ah, pra tá jungle de... Boa, entra guys, Como acelera Eu quero. Eu, quero eu, eu garanto L Respira Respira, respira Aham uh -huh. Ele é meu Ele é meu ele é meu Jango, eu vou desmarcar Jango Eu não você cara, então. passa, passa no Uma mole só. Não tem, só tem a roda aí. Faz aí só, então. Eu sou Não vi nada. Eu, só ele spawn, eu sou na tua B. Dá é, de novo? De B nada bem, Nada B, nada B, nada B. Pera lá, vem lá. lá, guys. Palácia, eu tô eu tô caverna caverna já. chega eu você, que você tá com você, Taco. Tô de flash. default. não ainda. Mocou liga. Coisa liga aborto. Faz de uhum. um default vestido. Vou continuar pro CT. Acho acho que era Tetris. Era os dois, inclusive, pro default. Clicou. Era os dois C4. Morto. C4. Default. Boa, boa, boa. Vou morrer. Vou tentar passar pra areia aqui. Deu alguma Caverna entrando. Caverna morta. Porque o palácio. Tinha um na B, tá? Tem um na B ali, eu pego na meia por ti. Mais um caverna, tem dois... Tem okay. um lá. Botou é o Tobias. Perna morto. Tá bom. Roda liga. Tô uhum. perto da B, perto Você da b Não consegue jogar de dentro da janela, virando a passagem L, subindo a janela. Miro, miro, miro. Diago. Não passa com as costas B. Não sepá. Cego. Tem um flash. Tem um flash também. vai da fecha no fogo então. Baga, vai vai vai vai no fogo. Baga também, taco. Cego. Sanduíche e Tetspa. Bicho morto? Tetris. Tetris. Tetris é meu, Tetris é meu, pode jogar. tava jungle. Nada, caverna. Não sei, eles tava por aqui. Caverna, caverna. Olha defusa, olha defusa. Olha defusa, rapaz. Bom. Caverna meu Nice! Bora, guys. Round a round. Boa. Boa, pro CEDU. Buguei Um cabecinha. Consegue? Um cabecinha pro CEDU. Só um, só um, só um, só um, só um, só É bem morto? Tá comendo. Comeu, caiu, caiu, caiu dois, dois, dois. Veio nas costas, tacuma com nas costas, tá com você, Taco. Tá, tá okay. Apaguei Comi aqui, pavá. Bã, vai bã, um na vã, guys. na morta. Tava, em cima, Tava em, cima, em, cima. Tá tá em cima, já Em cima a uh. Nice, guys. Nice, Bota aqui, Tem que Pois eu sou primeiro a contar de tudo, velho. Olha nos palácios olha. Passa a bomba. A um pelo menos não Parou. Areia 1. Um. Um, Estou é tipo areia. Estou areia Estou areia. Estão segurando. Estão segurando. natal do meio Não, botão Tá. Ah. Botando no fogão. Queria botar fogo botão. Nilva. Alô? Alô.